Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimário comigo, João Francesco E galera, hoje é o grande dia ó, Estou aqui na cozinha novamente Para lhe fazer o primeiro almoço Aqui no meu fogão coquetop Tá vendo? Então vamos lá Vou fazer o almoço aqui sozinho A ah, é, mozinha não está aqui Ela é deu uma saída Então vou fazer o almoço quando ela chegar ela tá tudo prontinho E eu quero que vocês acompanhem eu aqui na minha cozinha, no meu cop top, fazendo o primeiro almoço. Meu primeiro almoço, vai ser almoço simples, tá, galera? Eu vou fazer o feijão, já vou aqui pegar a panela, aqui, ó. Vou fazer, pegar aqui a panela, tá aqui, ó. E eu vou já usar a boca grandona, hein, gente? Vamos ver qual tipo de boca que eu uso aqui. É meu, meu feijão aqui é simples mesmo. Eu vou... é só colocar água feijão... O feijão é bem rápido para cozinhar. E depois dele pronto, eu pego e faço aquela refogada, viu, gente? Olha. Colocando aqui. Vou ver se eu acerto aqui. Deixa aqui um lá, o segundo, esse aqui, terceiro ali. Será que é? Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, acertei. Ei, galera, olha o tamanho do fogo. Isso aqui vai esquentar rápido, hein? Tomou conta da panela toda. Ah, não. Vou ter que colocar em outra. Tá muito grande, tô pensando muito gás aqui. Pera aí. Vou colocar. Naquela, na primeira ali. Ó. Aqui, ó. Agora sim. Pegou um melhor. Aí, galera. O feijão já tá aqui catado e lavado. Agora é só colocar aqui na panela. Pegar a tampa. Ó, oh, tô gostando, hein? O tempo aqui ficou bonito, hein? Só pra você ver, <risos> meu amor, gostosão aqui. O meu primeiro almoço aqui no top. tá show, gente. Deixa de deixar aquele like, se inscreva, compartilha, comenta, deixa muitos comentários aí pra nós. Aí, enquanto o feijão tá cozinhando aqui, eu já vou começar a fazer o arroz também. É pro vídeo não ficar muito longo, galera. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? E, e volto ele normal quando estiver pronto aqui. Aí galera, o meu almoço, as minhas panelas já tá tudo aqui já em cima do fogão, vocês você pode observar, e o meu almoço de hoje vai ser o um feijão, temperado meio diferente aqui, no modo que eu particularmente gosto de fazer, o meu arroz aqui, um arroz amarelinho, vou olhar aqui para vocês, ó, já tá já na última água, está pronto, e aqui está a minha frigideira para poder fazer a carne, a carne já está aqui no ponto, ó, eu vou deixar ela meio quando o feijão estiver pronto para poder comer ela quentinha. Se assim, eu fazer agora, a carne vai ficar fria É muito rápido, é uma carne de porco muito macia. Vou fazer ela aí passadinha com molho show e cebola. E é isso, galera. Agora falar aqui do fogão, né? Enquanto tá cozinhando aqui, falar um pouco aqui do, do nosso coffee top. Do meu coffee top é o primeiro amor que estou tá fazendo aqui com ele, né? É, gostei da configuração. Que ficou lindo a cozinha ficou show de bola. Vocês viram aí, a galera gostou dos outros vídeos. É, ele agora está bem firme, que eu mostrei que eu tinha trocado a bancada. Agora não tem risco mais, está bem aqui. E falar agora do fogão. Vocês estão vendo que ele está com três panelas aqui em cima. Deixa eu colocar aqui, centralizar a câmera para ele. Deixa eu regular aqui a câmera. Está aqui, ó ele está com três panelas em cima dele. Tem duas bocas ali. Dá tranquilamente para usar as cinco bocas simultâneas. Aquela grandona ali, é, para essas panelas não ficou muito bem não. Porque o fogo sai muito por fora. Então, para aquela tripa-chama tem que ser é, uma panela realmente grande, tá? Tem que ser uma, uma panela bem, bem aí, mais ou menos, 10 pessoas. Para almoçar dez pessoas. Então, não compensa muito essas panelinhas pequenas usando a tripa-chama. Mas dá para usar. É, se vocês deixaram muitos comentários, é, der muito like. Eu vou trazer outro vídeo, eu estar tá cozinhando, Eu tenho que né, fazer um prato que eu vou comer no dia. Consumir no dia, né gente? Aqui não tem né, fazer um TV que eu distribui para a galerinha toda aí, Cameraman, diretor, não. Aqui eu tenho que fazer para me consumir. Ok? Então deixa muito like, deixa muitos comentários. Que eu vou fazer um outro prato utilizando aqui os comentários sobre essa, justamente a tripa-chama. Para me trazer um outro, um outro vídeo, cozinhando, utilizando todas as cinco bocas ao mesmo tempo. Uma panela ideal para ali, né? Não adianta é colocar uma panela aí pequena que não vai dar certo. Vai queimar a lateral, vai queimar o produto e não cozinha. Então é isso. Deixa like, comentários, que eu vou fazer um outro vídeo. Trazendo um panelão e utilizando as cinco bocas simultaneamente. Continuando aqui. É super rápido. É um fogão que tem umas potências de boca aí é muito boa eu tenho que fazer ainda a relação né a potência e consumo que é a primeira vez é a utilização então é o nosso primeiro mês é o primeiro de tudo aqui com o Scope Top não tem como falar isso para vocês nesse vídeo mas eu vou estar tá trazendo também então já ativa ativa o sininho para notificações para você não estar tá perdendo nenhum vídeo e eu estava dizendo muito rápido Coloquei ali o feijão menos de um minuto e meio, dois, já estava levantando fervura, já estava cozinhando. Essa aqui que é uma tripla, é uma, uma um, um fundo triplo, essa panela aqui que eu estou cozinhando o arroz. Também foi a mesma coisa. Super rápido ela levantou fervura. Estou cozinhando aqui o arroz no mínimo. O feijão no mínimo. E olha a potência da boca, gente. No mínimo tá top aqui. Está cozinhando de boa. Então gostei demais. Ó, oh, não tá esquentando, eu falei no outro vídeo que não esquenta, né? É, o motivo é que ele é muito alto aqui o fundo da panela em relação ao vidro. Então pode, quem quiser comprar, quem está vendo esse vídeo aqui, é, por curiosidade, está pensando em adquirir o top não só dessa marca que eu estou falando, mas eu acredito que todas as marcas têm essa configuração. Eu estou usando o Muller, né, que é uma preferência minha, é uma preferência de Mozin, que é a minha esposa, uma preferência nossa, que está adquirindo os produtos da Muller. Porque aí já tem o forno, já temos a lavadora e adquirimos aqui o pop-top. Então, é, sobre a, a, a, o vidro aqui, ó, eu coloco a mão, ó. Olha que estou bem forte aqui, ó. A panela está cozinhando, ó. Vocês estão vendo. Olha que eu estou com a minha mão. Não está quente, ó. Ele tem uma parte aqui de ferro, ela dá uma esquentadinha um pouco na parte de ferro aqui, porque é o ferro. o que segura a frente. Mas, porém, o vidro, zero grau. Não esquenta zero grau, né? Entre aspas. não está frio não, né, gente? Gelado não. Zero grau assim, porque está sem grau. Ok? É aqui, ó. Frio, frio. Normalzinho. Então, a partir de... Depois que acabou de fazer o almoço, o vidro aqui não tem importância, Posso limpar. Não tem aquele negócio, ah, tem que esperar uma hora, duas horas para resfriar, não. o Poco realmente já está limpando ó. Frio, frio. Aonde está a boca maior ali, ó? Frio, totalmente frio. Ouvido, não esquenta nada. Adorei, adorei o copo-top, que a gente não tinha, né? Pesquisamos, muita gente falou, mas né? Uns falam que sim, outros falam que não. Pois agora estou falando aqui, mostrando para vocês na prática. Ó, não esquenta. Top, top. Os botões também. O mais próximo aqui do fogo. Não esquenta. E tem uma distribuição muito boa. Então, eu vou dar continuidade aqui ao meu almoço. né Mas tá aí que vocês deixam a like. É, deixem os comentários. que estiver tá chegando aqui no canal agora, caindo de paraquedas. É, se inscreva aí. Vamos ajudar nós né, a chegar aos 10 mil escrito aí e bora que bora, o arroz aqui já tá seco, já tá pronto, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que legal, ó, arroz super soltinho, uma temperatura ótima gostei da potência desse cop top aqui, ó, isso aqui é a potência que eu tô falando da Mule, tá, que de top de marca para marca, ele muda essas configurações aqui de boca, ele muda a potência também dos queimadores, hum. O meu arroz já tá bom, já posso apagar o fogo Já está pouquinho aqui já tá no mínimo mesmo O meu feijão Praticamente, né O feijão é novo Já tenho que então, Eu fiz isso aqui já uns 8 a 10 minutos de cozimento Porque o vídeo eu acelerei toda a maior parte dele É, agora eu vou fazer a carne aqui Vou acelerar de novo eu Vou fazer o gulvinho da carne porque a intenção hoje do vídeo não é eu mostrando, eu cozinhando, né? Não é eu mostrando a cozinha, o um prato, não é eu mostrando aqui o prato que eu tô fazendo, e sim mostrando a minha meu primeiro almoço feito no meu pop-top que eu adquiri agora, essa semana, agora é recentemente. Vocês já viram abrir na caixa e fazer a resenha dele. E agora, o grande momento é este, né? fazendo vídeo aqui mostrando cozinhando estou adorando eu que não sou da cozinha eu que não sou o dono da cozinha né estou gostando imagina a minha esposa Imagina mozinho como que não vai ficar a felicidade ao cozinhar com esse top top deixa like novamente nesse exato momento aqui nesses minutos agora deixa os comentários que eu vou fazer o vídeo de mozinho, cozinhando, ela cozinhando, ela cozinhando, utilizando, que é dela, esse negócio aqui é a cozinha da mulher, a cozinha, né, ela que quis, né, junto compramos, juntos estamos fazendo um vídeo, juntos nós estamos é, aqui movimentando o canal, mas eu vou fazer um exclusivo, ela cozinhando e vamos ver a felicidade dela, mas deixa muito like aí, para incentivar ela a, a fazer o vídeo cozinhando, tá, aí não vai ser repetido que um sou eu, o outro vai ser ela, né, mas com a minha presença, é claro, então galera, Deixa eu continuar meu almoço, deixa eu fazer minha carne, e eu acredito já está pronto, já estou com fome, meu filho está ali também para almoçar, e bora que bora, e vamos lá. Deixa like, muito like, compartilhe, se inscreva no canal. aí galera agora realmente acabei o almoço aqui tá tudo prontinho minha carne ali meu feijão cozido meu arroz cozido no meu fogão coffee top <risos> ai muito legal eu agora eu vou colocar meu prato e vou comer então galera aí como sempre né, eu não tenho costume de estar tá filmando eu comendo eu vou eu vou ficando por aqui gostei demais e a última aqui para fechar esse vídeo é o seguinte o coque top o da e que é o que tá aqui com a gente que foi o que nós compramos ó é coque top já tem o um nome top é top mesmo tá pode comprar que vocês não vão se arrepender então galera o que eu pude perceber aqui para fechar o vídeo para fazer aquele a conclusão aqui mesmo é o seguinte boquinha pequena é bem fraquinha é bem assim para coisa que você não quer queimar que é Fazer devagar, você pode estar tá começando a fazer o procedimento na maior para ir rápido. Por exemplo, começar a ferver um leite. Isso é só um exemplo. Pode começar com a maior, depois pula para a pequenininha. É que mais vai só aquecer uma, um leite, vai só aquecer uma água ali, fritar um ovo para não queimar ali. Entendeu? A, a pequenininha é para manter ali sem queimar. Ela é bem devagarzinha mesmo gostei amei não é defeito é qualidade a pequenininha não é defeito a pequenininha é qualidade eu amei que ela não queima a carne eu posso deixar ali ó ligadinha nela no mínimo que vai ficar sempre aquecidinha ali naquele cozimento bem lento super top amei essa função a boca média é o cozimento mais rápido cozindo médio nós temos aqui uma intermediária. A mesma coisa, faz um cozimento intermediário, uma potência intermediária. E o bocão ali que eu ainda nem usei, né? Só liguei ele, mas rapidamente tirei porque a panela foi bem pequena pra ele. É o top do topzão Ali é uma potência, a máxima potência do coquetop. Então vai cozinhar muito rápido, tem que ser uma ideal para ele. E é isso, galera. Ficando por aí, por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui, eu fazendo o meu primeiro almoço, no meu cop top no nosso primeiro coquetop aqui de casa também. E fica aí, deixe nos comentários é, alguma coisa que eu deveria ter falado, alguma coisa que eu não falei, deixa a sugestão para o próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e eu espero vocês até a próxima, agora deixa eu almoçar né, que eu já estou com fome. E tchau!